Sou o Frei César dos Santos Machado, Vigário Paroquial da Paróquia São José de Ulha Negra. E a paróquia aqui é composta de sete comunidades e cada uma com um jeito assim diferente de celebrar, de vivenciar com o povo. A paróquia aqui foi fundada em 12 de março de 1957 e entregue aos franciscanos em 1990 devido à dimensão também missionária e a presença dos freis junto à Diocese de Bazé, onde a presença dos freis foi muito importante e continua sendo devido à dinâmica do povo que aqui vem morar na cidade e nós temos aqui três realidades diferentes e que nos provocam desafios o povo que vem é, é oriundos de várias cidades do Rio Grande do Sul. E aqui é forte a dimensão dos migrantes. E temos três realidades. Cidade, Ilha Negra, o povo da cidade. Também colônias, pessoas que têm as suas terras. E também assentamentos. Três formas diferentes de também poder celebrar com essas pessoas. E a dimensão também missionária provoca para nós a formação. Formação de novos ministros da Eucaristia, formação bíblica, catequese. Também aqui fazemos muitas campanhas de arrecadação de alimentos para as pessoas e também campanhas para reformas e construção das estruturas aqui das comunidades devido ao tempo em que nunca aconteceram as reformas. Então as campanhas funcionam muito bem. O povo aqui tá, é muito bom, é um povo humilde, bom de trabalhar. povo compreensível aceita muito bem a presença dos freios franciscanos. Então aqui temos uma missão bonita para continuar fazendo. E devido a, aos migrantes, temos também uma constante missão. Sempre temos pessoas que chegam e pessoas que saem. Nas coordenações, nos conselhos, outro desafio: quando estão preparadas, de repente tem que mudar de cidade ou de trabalho. Então isso muda um pouco a nossa, o nosso trabalho, a nossa vida aqui. O povo legal de trabalhar e eles querem que sempre tenhamos a presença dos franciscanos.